E finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. Em Ribeirão, já está nascendo o futuro. Vai surgir uma nova cidade, mais justa, mais desenvolvida, mais feliz. Gandini tem as melhores propostas para renovar a vida de cada Ribeirão Pretano. PT. Melhores propostas. Governos aprovados pelo povo. Como juiz, fui presidente do Comitê Executivo de Saúde do Estado de São Paulo. Sei que é preciso atacar causas e efeitos.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 Agora, como ministro da Saúde da Presidenta Dilma, levamos o SAMU até o interior e aumentamos para 345 mil o número de cirurgias, como de catarata e ortopedia. A parceria com o município é fundamental para que este avanço chegue até a sua cidade. Por isso, apoiamos Gandini Prefeito, para colocar Ribeirão Preto em sintonia com o Brasil. Nosso futuro, a gente é que define. Essa cidade é o meu coração. E é por isso que eu fecho com Gantini uma nova atitude em Ribeirão. Educação adequada vai além da sala de aula. Tem que juntar escola, cultura, esporte e lazer. Na Base Criança, vamos ter tudo isso em horário integral, em todas as regiões da cidade. Base Criança. Base de apoio à saúde e educação da criança. Creche, escola e posto de saúde em um só lugar. Com área de lazer e esporte, biblioteca, computadores com programas e jogos educativos. O prefeito pode não ser o responsável por toda a segurança, mas não deve ficar de braços cruzados. Meu papel será unir a cidade e buscar as soluções para nossa segurança desde o meu primeiro dia na prefeitura. Nova atitude na segurança. Criação do gabinete integrado de segurança. Melhor iluminação no centro e nos bairros. Mais câmeras de segurança. Valorização da guarda municipal. Com moradia legal, 1.500 famílias deixaram as favelas. Como prefeito, vou levar o moradia legal para todos os lugares em que for preciso. Hoje, 25 mil pessoas moram em favelas em Ribeirão. Essa situação precisa mudar. E vai mudar. Ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Lotes urbanizados. Retomada do projeto Moradia Legal de Desfavelamento. As propostas que estamos fazendo para renovar Ribeirão são apenas o começo. Na prefeitura, vamos sempre ouvir as entidades mais representativas da cidade, as associações de bairro, as lideranças comunitárias, para acompanhar os problemas e estabelecer as prioridades. E vamos ter ainda o orçamento participativo. Nele, a cidade vai decidir sobre o que fazer com o dinheiro da prefeitura. É com essa atitude que quero ser prefeito de Ribeirão. Vai ganhar, com certeza. O só tem a Serela, agora é Gandini! Gandini! Um novo, uma nova atitude em Ribeirão, afinal É com o Gandini pra cuidar do nosso Ai, Gandini! Com justiça social Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandini! Nosso futuro a gente é que define Ribeirão agora é Gandini! Gandini! Uma nova atitude em Ribeirão. No dia 7 de outubro, vote Gandini, voto 13. Ribeirão urgente. Jornal Folha de São Paulo, sábado dia 15. Prefeita não paga conta desde julho, mas a água da casa dela não é cortada. Enquanto isso, nos demais bairros de Ribeirão, aposentada recebe conta de água de 17 mil reais.